Que merda, hein, E mas é o seguinte, daqui a pouquinho a gente tá subindo lá, tá? Questão de 20 minutos. Subindo 20 lá 20, onde, Enzo? Que se subir lá hoje tá foda, viu? <risos> Pode ver que eu já tô aqui. Não tem onde subir, não. Já deu ruim. É, é sério? É. Ô! Vai ser lá no, no motoclube. Aparentemente, eu quero confirmar. Não, deixou, Oi, fechou, fechou. Ô, eu posso Confirma participar aí. desse pronunciamento aí do Senhor Sacrer para ver uh. como é que funciona. Ah, leva o garoto aí, Enzo, pô. Vou pensar, vou pensar. Eu se eu te pensar. pegar descendo de novo em do caminhão, não vou te levar, não, viu? Não, ah. negativo, isso aí vai tudo montagem. Tu é, tava cantando ca... o que ali? Eu tava cantando o hino do Vasco porque o, o Caioba pediu, entendeu? Pô, tá representando ele no momento ali. Aí Entra. eu só tava. É o Tanto do Corinthians que eu te levo. Meu Deus do céu, deu merda. Lá se vai minha VTR. Hein? Tamo junto, até amanhã. Muito obrigado pela live. Fechou? É nóis. Isso não foi de.